Já pensou em fazer um pesto proteico? A receita de hoje é um pesto de ervilha prático, rápido e super nutritivo. Uhul. A receita não tem mistério, é só colocar tudo no processador e tá pronto! Eu vou começar colocando uma xícara de ervilhas, de 2 a 3 punhados de manjericão, apressada! Um quarto de xícara de sementes de abóbora e um scoop de vé de proteína. Pé de Protein é super versátil para ser acrescentado em receitas doces e salgadas e uma ótima opção para veganos para aumentar o aporte proteico da sua dieta. Ai gente, a dancinha de novo. <risos> um dente de alho, ou dois ou três, se você gostar mais temperado. Um quarto de xícara de azeite de oliva. Aqui também, se você quiser colocar um pouquinho mais, pode colocar. O suco de um limão e por último, sal e pimenta a gosto. E agora, é só bater! Essa receita é uma ótima opção de entrada. E ela fica perfeita com journey, que é o nosso biscoito salgado. Ela também fica ótima com vegetais, tipo cenourinha, e também é uma ótima opção para molho de massa. Deixa aqui nos comentários se você fez essa receita como pastinha, ou como molho de massa e se inscreve no nosso canal.